sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo diego rodrigues seu corretor de imóveis seu amigo da internet olha só gente hoje eu quero te mostrar uma casa no condomínio pátio mar bela um sobrado de 151 metros quadrados quatro dormitórios duas suítes uma terra 300 metros quadrados de terreno na beira do lago, como você pode ver fundos para o lago além de 300 metros de terreno que termina ali você ganha toda essa parte aqui e além disso você pode estar fazendo também um deck dentro da água praticamente como aquele ali olha só que interessante bacana né e esse imóvel gente entrou à venda na verdade são dois sobrados esse aqui é que eles estão à venda são plantas idênticas espelhadas 151 metros quadrados e ele está com uma condição incrível de pagamento. O valor dele é R$ 890 mil. Reais, e você pode estar dando imóvel com parte de pagamento aqui na praia. Parcelamento, estuda-se carro, terreno. Ou estuda-se proposta, com certeza, um belo desconto para pagamento à vista. Eu comecei aqui pelos fundos, pelo pelo pátio. Só para você ter uma ideia, tamanho muito terreno aqui para os fundos lá. Na varanda da casa Olha o tamanho do pátio Muito espaçoso, gente Gente, uh, o apartamento Na verdade a casa, sobrado Ele tem uma arquitetura diferenciada Tá? Uh, ele tem bastante parte de drywall Que é gesso, que eu vou te mostrar Tem essa varanda aqui Ele é entregue, tá gente? Assim como você tá vendo, você vai ter que colocar o piso Aqui do lado a gente tem a entrada Da área de serviço, eu vou te mostrar Eu vou entrar por aqui para vocês terem uma ideia, ó, então até pelos fundos da casa, a porta principal é ali, tá, na entrada da porta, a nossa direita, a gente tem acesso aqui já à cozinha do, do, do sobrado, tá, cozinha já vem com balcão granito, já vem com a torneira, que é mão do comando, água quente e fria, aqui a gente tem a nossa área de serviço, ó que legal, área de serviço, é bem espaçosa, isso aqui gente, ó, é para colocar os burlões de gás, acesso pela rua, pela lateral da casa Beleza? Então aqui seria a cozinha Aqui seria a sala de jantar Aqui seria a sala de estar Tá bom? Aqui é a nossa lareira Olha só, gente ó, Toda rebaixada em gesso Foi toda pintadinha tá novinha para você Aqui, gente ó, Drywall Na lareira Gente, o condomínio Pátio Marbella Ele está localizado em xangri lá, 130 km da capital Porto Alegre e ele está a mais ou menos 700 metros do mar, tá bom? Ele tem um clube fantástico, como você viu aí na, no começo do vídeo, maravilhoso esse clube, piscina, academia, salão de festa. Gente, tem tudo que você precisa para desfrutar de um belo verão aqui com a sua família. Eu fico impressionado com o tamanho do parque, gente, olha só. 300 metros quadrados de terreno, sobrado menos de um milhão na beira do lago, condomínio shangri lá. É meu cara, você achou o imóvel que eu tava procurando. Ele estuda ter pegar teu apartamento, recebe a tua casa, estuda pegar o imóvel em Porto Alegre de menor valor. Aqui é a suíte terra. Então nós temos um banheiro aqui. Aqui a gente tem então mais o dormitório aqui de baixo, a suíte do vovô, né? Como as aberturas são de PVC. Uh, gente, um piso porcelanato polido Que é o, aquele bonito, aquele bem espelhadinho uh, 150 metros, vai, você vai gastar em torno de 25 mil reais, tá? Entre material e mão de obra Pra você entender, né? Se for um piso bonito, que não seja polido, não seja porcelanato, muito menos, tá? Então esse cálculo você já tem e já tá no desconto do imóvel Vamos subir? Quero te mostrar mais da casa Aqui o lavabo, tá gente? Acabei passando aqui e aqui meus caros, ó, vamos subir aqui, deixa eu te mostrar. Ó, aqui então o banheiro aqui de cima, o banheiro social. Aqui a gente tem um dormitório. Vamos ver a vista da casa aqui na frente, ó. Vista é para os vizinhos. As aberturas são de PVC. As portas, gente, elas são Laqueadas, tá? Madeira e PVC. Aqui então, o segundo dormitório. Esse aqui tem vista para o lago. Para ter uma ideia. E a suíte principal está aqui em cima, ó. Deixa eu te mostrar ela. Aqui, ó. Suíte principal. Um belo quarto, um quarto grande com sacada, com terraço, tá? Aqui então, o banheiro da suíte. Deixa eu abrir aqui, gente Ó, nós assim, temos essa sacadinha aqui Pra você ficar olhando No final da tarde o lago Ficar contemplando aqui, ó Olha o tamanho do pátio, hein Aqui alumínio anodizado, Não enferruja. Um lago maravilhoso Lembrando que você pode fazer igual o vizinho lá, ó Fazer aquele Esse pierzinho aqui, ó Pra você sentar ali e ficar pescando Deixar o caniço, deixar a espera, né? <risos> Gente, o clube, ele tá aqui atrás, tá? Uh, eu vou, vou terminar esse vídeo com algumas imagens do clube. Espero que você tenha gostado. E que Deus te prospere, te abençoe, que você possa fazer um excelente negócio um dia comigo. E se você gostou, clica em saiba mais e vem ver esse belo imóvel que tá com uma condição incrível. Não vou dizer que tá um dano, mas é quase isso. Tá com um ótimo preço e tá com uma condição, gente, espetacular. Bem facilitada. Tá bom, meus queridos? Um abraço e até o próximo vídeo. Deus abençoe.